Sessão 1. Um, recepção 1 e 6. A dinâmica é simples. As pessoas chegam, conferimos se o nome está na lista, não é necessário pedir documento comprovante, pedimos um silêncio, e as pessoas são encaminhadas para os armários para deixar os pertences. De 70 inscritos, 31 vieram. Sessão 2. Caminhada. 11h30 da manhã. Havia uma moça bem baixinha, ao ponto do cristal superior da torre. Sessão 3. Grupo. 3h30 na maior Abrindo parte do tempo, conforto, ela permaneceu com as mãos na cintura e olhando para o cristal mais alto. Então, ela ficou lá um tempo, mas eu estava incomodada. Nisso, o Vinícius chegou e se ofereceu para ficar com ela. A cor voltou para o rosto dela. Eles nem se conheciam. Uma jovem Seção estava sete, testando pisadas armados, diferentes. Pisava com as pontas dos pés, andava de lentamente, de andava normal essa função chata. A única coisa boa, ao final é da a sessão recolhi os da fones e o mais lindo foi ouvir. Assim, foi a primeira é a vez que, que conduzi um, de um, de um de grupo de sem dores sem e terminei o processo com vontade de ficar mais, ao invés de ir embora correndo e nunca mais aparecer. Pedi para fazer a caminhada para poder ficar descalça. Pela primeira vez, percebi que a energia realmente muda quando estamos nas torres, nas cadeiras, entre as cadeiras e as camas onde há grande parte do lago consegui sentir o cheiro da água os dois lados da torre. de um rapaz lá estamos, dentro que ficou com fome um até o final e, e até, até os últimos instantes de silêncio. Em um dado momento, comecei a sentir que algo mudou a energia do espaço. 21 do 3 de 2015, sessão 12, grupo 11 de... Os primeiros passos das pessoas deixando os pertences e a sala de aquecimento se enchendo. todos os 24 do 3 de 2015, sessão 16, foi difícil sair para a saída, eles permaneceram sentados com os olhos vermelhos, sem piscar, a lágrima escorrendo e se olhando. Havia uma senhora bem idosa comigo. Ela conseguiu ir até as torres. Ficou mais da metade do tempo lá, mas se sentiu mal. Acompanhei a Leda até a saída. Depois fiquei sabendo que ela teve que ir para o hospital. Comecei a procurar nos outros grupos quem era o espírito obsessor. E vi que cada grupo possui pelo menos 27 de março de 2015. Sessão de Tenho que fazer um esforço dobrado para ficar presente. Quanto tempo dura uma boa respiração? Sabe aquela que chega em todos os cantos do corpo, que não dói, que relaxa, que faz bem? Respirar vale o tempo presente. Estou voltando a me acostumar a olhar para os outros. É incrível como eu desacelero. Mas quando achou, tudo depende de qual é o objetivo a do jogo. Achei que talvez a minha de energia podia estar que... atravessando o jogo. 29 dela. de março, gentilmente, de seção 22, grupo, 11h30 da manhã. Sem então, sempre é... prefiro. Um 31 de março de 2015, sessão pessoa, 23, sei, vídeo, 11 e um meia tipo da manhã. E entidades a pessoa lida. Eu precisava aterrar. Sessão 24, grupo, grupo um 3 e meia da tarde. Tempo, Nunca estive tão presente. A minha noção de ritmo, tempo, passou. deslocamento Era foi pelos ares. 1º de, pessoas, de, 1 de abril de 2015, 2015 sessão, sessão 25, vídeo, 11 e meia da manhã posso dizer que, na verdade, eles é que cuidaram de mim. Sessão 26, e 20, caminhada. O, três e o, o rapaz tarde, que veio pela segunda vez se sentou novamente nas cadeiras que ficam de frente, mas na vertida, de abril de o rapaz de 2015, na frente dele babava enquanto dormia um profundamente. Lá percebi que havia perdido uma pessoa. Eu tinha 15 nas torres. O rapaz correu para pegar a cama de travesseiro de cristal, mas não conseguiu eles... e discretamente... Quando o áudio é anulado, tudo em volta amplia em espaço e tempo. Por mais devagar que seja o passo, a impressão é que ainda está acelerado. Entendo o descompasso das pessoas não só por desacelerar, mas pela desconexão que há entre a ação e a impressão de tempo e espaço proposta pela ausência de som. Comecei a respirar sem fazer nenhum som. Era apenas a sensação do corpo expandindo e retraindo. Começaram a falar sem parar assim que tiraram os fones. Tempo que estava. Nessa hora, comecei a pensar armário, em um jogo 3 de da tarde e sentir o outro facilitador puxando o seu passo. É muito gostoso o passo do Kaique. É leve e constante. Depois uma foi a Dani puxar, esforço, também é uma delícia, o, que o é passo bom dela é curtinho, de porque sessões. ela é pequena, e o deslocamento de é sutil casa. e agradável, mas tudo estava lá, e eu estava lá, eu estava muito cansada devido a uma noite mal dormida. O grupo abril, me seguia em bloco 15, até o final. 30, Não consegui me concentrar 15, em nada de verdade. Hoje a sensação foi de apenas executar uma E para começar a sessão das 11h30. Quando as pessoas da sessão das 9h30 saíram, uma delas que estava descalça entrou com os pés no laguinho. Aí outra pessoa entrou, e outra, e outra. E outra de repente, eram mais ou menos A seis pessoas, pessoas pés, com os pés na água, relaxadas de sorvete. 40 respirações completas, em pé, sem tocar nos cristais. 8 de abril de 2015, 2015 sessão as as 33, pessoas, caminhada, 11:30 h 30 11 e meia da manhã. Sobe as mãos para o cristal do meio. Mas, sessão 34, grupo, 3, 3 e meia da tarde. Testa no o cristal. cristal. 40 respirações 10 de abril de 2015 de sessão 35 caminhada 3:30 da tarde que as energias Mas o que 11 mais de abril de 2015 sessão 36 Vitória, caminhada 330 né? da tarde depois de uma noite mal dormida, 20 pessoas me receberam muito bem para o método. A menina desceu da torre para descansar. O rapaz desceu preocupado com ela, mas ela fez sinal para ele voltar. Pensei nas vezes que eles não me seguiam e isso tudo foi me deixando mais concentrada. A eterna impressão de que não estou concentrada e conectada o suficiente. Mergulhei e cheguei em outro estado. Outro casal era curioso. Ela era de estatura mediana e ele era bem alto. Um ficou de frente para o outro. Outro e o rapaz estava bem cansado. Então ele Agora, me pediu se poderia colocar as mãos apenas 30, 30 minutos. Assinei que sim, dividi o braço dele, entre ela recepção. O que quer dizer lotação máxima por grupo. Comecei com a mesma e sensação. Muito rápida, de sem de gerares, espera, 15, sem conexão. 86, Eles não entenderam a proposta e não tem ninguém me seguindo. Sim, e eu não posso olhar para trás para conferir. Mas aí eu mergulhei. Não dá para explicar. De repente você é arrebatada por uma energia, pelas pessoas pelo espaço e por você mesmo e todos estavam bem logo atrás de mim em 22 bloco, de abril de 2015, 2015 o grupo sessão era 44, enorme exatamente, armários, 11 da manhã caminhamos comigo, até o início das torres meu quando acabou, movimento. olhei para trás todos estavam lá comigo todos conectados comigo éramos uma energia só